Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vamos ver dois fatos que acontecerão em sua vida rápido demais para você do signo de virgem. Eu já estou aqui embaralhando. Primeiro fato e o segundo fato. Virgem, primeiro fato, um sentimento que você vem tendo por uma pessoa, um desejo, uma atração, vai ser correspondido. Essa pessoa vai entrar em contato com você ou te dar sinais de reciprocidade. Então, aguarde boas notícias. Inclusive, se você quer sair de uma situação que te prende, também vai dar certo. Segundo fato. Você mais na sua, voltado para dentro de você. Seja por estar entrando no autoconhecimento ou em uma conexão com a espiritualidade. Para se entender e entender as coisas que vem te acontecendo. Por um sentido maior. Ou por um caminho diferente do que você já conhece. Alguns estarão reavaliando o seu momento atual para depois fazer mudanças. Então, é como se lá fora estivesse uma correria só e você está longe dessa correria voltado para o seu bem-estar. Acendendo aí a sua luz interior. Inclusive, tem pessoas aguardando por mudanças, pensando em mudar alguma coisa. E você vai encontrar, sim, o que você busca. Tá bom? Gratidão.